Ou seja, bom dia, bom dia, bom dia. Eu tava aqui pensando numa coisa, eu falei, tá, você sei que e tal. Tá? Conversando com, com um amigo, né? Mais que amigo. eu falei, rala, eu falei, pô, rala, fazer massa, fazer massa naquela do caralho. Eu falei, porra, que porra é essa? Fazer massa uma puta que pariu. Eu falei, não, falei errado, né? né? não é rala, não é? Não, também não. Falei, falar vaza, não. Eu falei, ficar quieto, tipo assim, calar minha boca. Vou <risos> fazer uma brincadeira aqui do dia aqui. Porque aqui quando a gente libera a galera do Egito, ó, aí, tá o... Uh. Egito, Egito, que quando a gente libera a galera do Egito, ou seja, a gente fica muito feliz, né? vou limpar a casa hoje, vou limpar a casa hoje, vou liberar a galera do Egito, ó. vai passar em todo mundo do Egito aqui, tranquilo, vai começar o Egito, vai começar, vai começar o dia, estou liberando a galera do Egito aí, ó. passar um pano em casa hoje, vou liberar a galera do Egito, tal. todo mundo sendo liberto da escravidão, graças a Deus, começa... <risos> entendeu? Bom dia, Falou, tchau, tchau.